E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais informações do Cruzeiro Pois a é, galera, agora sobre o inquérito que investiga os ex-dirigentes do clube A polícia civil confirmou que está perto de concluir a investigação sobre os ex-dirigentes do Cruzeiro A fim de não atrapalhar a análise final das provas, que foram coletadas Nenhum detalhe sobre a investigação será adiantado A polícia investiga a administração comandada por Wagner Pires de Sá Entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019 Além do ex-mandatário, também estão entre os investigados, o então vice-presidente de futebol Itaí Machado e o ex-diretor-geral Sérgio Nonato. Há suspeitas de crimes, como falsificação de documentos e apropriação indépita. Em julho do ano passado, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis desses três então dirigentes, na sede do Cruzeiro e da torcida organizada Marfia Azul, e também nas tocas 1 e 2. Essa é a informação do Cruzeiro, galera. Esperamos que o Cruzeiro seja ressarcido pelos seus prejuízos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!